Tem alguns filmes que a gente tem que dar uma olhadinha pela segunda vez pra pegar tudo. E a gente vai falar deles hoje. Sou o Mickey, Sou a Júlia. E você é também Cores. Antes de começar esse vídeo, a gente pede pra você dar like, compartilhar também, se inscrever no canal caso não seja inscrito e apertar o sininho. Por que, Júlia? Porque com ele você recebe notificação quando tem vídeo novo aqui no canal. Vamos lá? Vamos lá. O primeiro filme que eu vou dizer, eu não gosto, mas eu sei que ele é importante, que é psicopata americano. É, um filme complicado. <risos> é um filme complicado, é um filme que tem muitas nuances e é um filme que deixa muitas coisas em aberto que se você vê uma vez, às vezes você não pega. Eu, obviamente, não gosto desse filme porque ele tem muito sangue, porque é um psicopata e é americano, então a gente sabe que tem sangue, e é, é, um, é uma tensão muito grande, porque, né, o cara mata muita gente. E eu fico muito desconfortável, porque, tipo, é muito, muito sangue. É ok ficar desconfortável quando você vê pessoas morrendo, gente. É, eu acho que é justo, sabe. <risos> Mas, ao mesmo tempo, a, a situação toda por trás da toda daquela matança é muito boa, porque você vê todo o narcisismo daquela população, toda a relação que o cara tem com, com, com a vida, sabe? E é isso. Eu, quando eu vi pela primeira vez, eu só fiquei um pouco chocada, porque era muita gente, era, tipo, muita bad. E na segunda vez eu falei, tá, eu vou conseguir superar isso, porque eu já tive essa primeira experiência E aí eu consegui ver melhor E eu consegui ver muitos detalhes que eu não tinha visto antes E é isso, assim, eu acho que pelo choque que eu tive, eu perdi muita coisa Então eu sempre indico as pessoas assistirem esse filme e alguns outros que têm o mesmo problema pra mim Porque isso acontece com muita gente Então assim, assistam um Psicopata Americano mais de uma vez E assim, eu assim, é duro, mas assiste porque vale a pena o primeiro vídeo que eu vou falar aqui, que você precisa reassistir pra entender ele todo, é a Amnésia, que é o primeiro, assim, dos irmãos Nolan, né? Que logo depois ia ter o quê? A Origem, ia ter Interestelar, ia ter todas aquelas viagens, assim, surreais. Começou tudo ali com é, a Amnésia, o Memento, né, no original. É ali que você vê a sementinha de como é que os irmãos, né, os dois Nolan, eles iam funcionar com as de volta deles. Sim. Porque eu acho que eles foram um passo muito, muito bacana, muito diferente do que teve, por exemplo, na reviravolta sexta sentido, né? Uhum. Eu não vou entrar muito em detalhe, até pra não dar muito spoiler sobre o filme Amnésia, né? Mas é muito bacana que quando você rever pela segunda vez, é, tem muitas cenas, tem muitos cortes, tem muitas coisas que acontecem que você fala, cara, como é que eu deixei isso passar <risos> na primeira vez? para tão óbvio que tudo tava ali, que tudo estava acontecendo. E a Amnésia conta a história de um cara que ele não tem memória, assim, ele sempre perde com muita frequência. Então, pra ele poder lembrar das coisas mais básicas, ele tira fotos polaroides e anota coisas. Só que acontece, assim, um problema que ele passa a desconfiar das fotos que ele mesmo tirou. E ele não podendo acreditar nele mesmo, tem todo um fuzuê, tem toda uma confusão, que eu não vou falar o que é... Mas caso você não tenha assistido, você não vai se arrepender. E na segunda vez, você vai entender exatamente o que eu estou falando sobre tudo que o filme já tinha te falado e você não prestou atenção. Então dá uma olhada lá, depois volta volto aqui e comento. O terceiro filme que tem que ser visto duas vezes na nossa lista, pra mim é Kabum, que é do Gregorak, e é uma confusão. Eu lembro de eu assistir e falar assim, o que está acontecendo? E nada fazia sentido. Nada vai sentido. E esse, de novo, continua não fazendo sentido? Continua, mas tem uma progressão. Você vê ali umas, umas coisas que estavam explícitas, mas você não via antes, porque você estava tão focado em tentar entender o que estava que acontecendo com aquela galera. Porque acabou tem uma história muito confusa de um menino que quer descobrir a vida dele e, assim, a vida dele não é fácil. <risos> As coisas não fazem sentido. E eu não tenho como explicar porque é realmente surreal. O Greg Arack, ele tem essa mãozinha no surrealismo. Ele adora fazer essas coisas. E esse filme, ele perdeu um pouco a mão. Então, quando eu tava assistindo com a minha noiva, ela falava... Calma, eu sei que você tá tentando entender, a ideia não é essa. E eu falei, então qual é a ideia? Aí ela só assiste. E aí eu assisti, e aí eu assisti de novo, e eu falei, tá, eu entendi. A ideia não é, tipo, tudo fazer sentido, mas era a história ter uma progressão que você consegue continuar entendendo o que, que tá acontecendo, em vez de você ficar sempre, tipo, muito nervoso. Então, assim, é, e a, o visual é muito bonito, ele trabalha muito bem, ele é um ótimo diretor de arte, então, assim. É um filme muito legal, mas é um filme que você tem que parar de tentar entender. Você só tem que assistir e assistir mais de uma vez. <risos> não tem jeito. O último filme da listinha aqui de filmes que você tem que reassistir para entender todo é Ilha do Medo, com Leonardo DiCaprio, que, olha, que viagem, que viagem. <risos> assim, não é uma coisa que não faz sentido, você consegue entender toda a história e tal, mas... É muito parecido com o que aconteceu com a amnésia, que quando você vai rever, você fica gritando ''Meu Deus, eu devo ser um tapado que não prestou atenção nisso''. Só que depois você vê que não, que é basicamente porque o filme é muito bem feito, muito bem cuidado, e todas as dicas que ele dá conseguem ter uma maquiagem que naquela cena, quando você tá vendo pela primeira vez, faz um outro sentido. Mas aí quando você vai rever, você vê que tem todo um outro contexto, todo um outro rolê acontecendo. Caso você não tenha assistido Ilha do Medo, ele basicamente conta a história de um investigador, de um detetive, que ele vai tentar descobrir o que aconteceu com uma paciente de um hospital que fica numa ilha completamente isolada, que ela desapareceu e ninguém sabe onde é que ela foi parar. É basicamente isso, mas obviamente não é isso. E novamente não contarei porque eu não vou cortar onda de ninguém. É um filme que, diferente do Amnésia que eu comentei aqui, ele não lida muito com a edição, com os cortes de cenas como a amnésia faz que você tem que rever. Em Ilha do Medo, é muito mais sobre certas reações de alguns personagens, que, sei lá, uma risada aqui, uma fala ali, uma arqueada, assim, de sobrancelha que parece fora do comum que você não entende o porquê, faz todo um sentido depois, que, novamente, só pra você pegar tudo, você tem que ver o filme. É basicamente o que a gente tá falando aqui Sim. no vídeo, né? E agora a gente quer saber de vocês. Quais filmes você acha que tem que reassistir para você entender todo? Fala se você concorda com o que a gente comentou. Comenta aqui se algum filme que a gente já viu, a gente tem que rever porque a gente perdeu alguma coisa. Caso tenham tenha gostado desse vídeo, a gente compartilha pro pai, pra mãe, no WhatsApp, em todo lugar. para a gente poder crescer cada vez mais. A gente vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.